Você ficou remoendo a última vez que eu te bati, só que agora eu não espero Então eu vou ter que te bater outra vez na frente do povo como se fosse um 2x0 Porque contra mim cê não vai arrumar nada, eu acabei de te tirar da jogada Hoje é a segunda vez que eu te bato, hoje o raio vai cair duas vezes na sua cara oh! Rapaziada, que 2x0 é esse? É tipo um 2x0, é tipo como se você fosse ganhar, mas você perdesse Falou que vai me pretificar igual concreto Isso eu também acho Eu sou concreto, porque meu sucesso é concreto E esse Zé Polvinho é mato oh! Zé Polvinho é mato Zé Povinho tá em todo canto, eu sou um fato Por isso mesmo que agora na sua frente cê não vai arrumar nada Porque Zé Polvinho mato Tá entendendo e agora fica desse jeito Porque o padre chega e já meteu um louco Eu não sou o Zé Polvinho, porque o Zé Povinho Zé Polvinho é o mato, Zé Polvinho é mato, eu já entendi porque você é Zé Polvil, você faz notícia, mas você é boato, oh! eu porque fita meu mano, agora é isso que te resta, se é notícia e se é boato, Prado perdeu, extra, extra, oh! é isso mesmo que cê joga com malícia, porque é caso uma novidade, se o Prado perde a novidade isso vira notícia, e agora o Prado acaba com você porque Chegando o Pino, sua invejinha É claro que eu tô em todos os cantos Que nem falou, você vai ter que me engolir na sua telinha oh! hey, invejinha meu mano Isso eu não tenho Sabe o que eu tenho? Eu tenho rima boa E eu também tenho desempenho Você falou que você perdeu é novidade Não, pra mim você é um comédia Vai virar notícia Porque eu vou matar sangue Fio Tudo que é ruim vira notícia, vira tragédia oh! Suave, eu tô modificando a cena Você é um comédia, cê é vive de daté Liga a câmera que eu é da pena Tá suave, cuzão E agora sabe que para mim você é um otário Vai ter que aturar quando eu não sou estelionatário. A próxima notícia é o favelado um milionário <Sosso> Notícia, certeza, do milionário E esse favelado aqui é o Basque Batendo nesse gordão, esse otário Ele falou do Datena Olha aí, ele falou de notícia Você quer falar de Datena do melão da Zona Leste Meu parceiro, nós é vergonha pra mídia oh! Estuba o R travada do primeiro round, meu dono às vezes bike Mas te garanto que não falta a vontade de te mostrar como eu faço freestyle É, foi uma meta fora pra minha vida, cê não entendeu, eu causa do teu enterro É, depois de te matar eu mostro como eu consigo meu erro Mas o meu primeiro erro foi acha que você mataria uma rima boa Azar o meu esperar o futebol da tua pessoa Foi o olho que você me mandou, por isso agora acha a sua rima não é boa Eu sou devoto vermelho que olha no fundo do olho e veio a terra da garoa Tá na aldeia, então tá chovendo Só ponte na cara que eu faço faz Sabe quando é que você é o mesmo que eu cedei Foto rolando na parada Ata do céu é ruim de eu compreender Só que nessa você tá fudido Menos e mano é o gênio quis Ele acerto na verde e vermelho Vermelho que eu faço só quando eu mais existir na x questão ou não, não importa mano. Se eu errar a lua das sua, eu acerto é estrela. Mas era quatro versos, não tô entendendo, moleque oriundo. Tô quase o caralho fácil. Você tá achando que é round de 45 segundos? Por isso eu tenho respeito. Eu sou pirata caçando tijolos. juro. Juda é mais que no teu peito. Mas poderia ser, sabe que é o agora aqui na moral Vou fazer dois de 45 pra rodar seu pescoço e 90 graus Agora você se consome Você não entendeu, sou uma coruja Chuta que ela dorme Se você não tá me entendendo parceiro, o seu caminho é doido Tu tem conhecimento e tipo assim Eu deixo você mais picotado de o corpo Não você não dá-me picota, espera, fuja Noé, a falou que é uma coruja Fome é uma coruja Quanto faz o em 360 baixa rima do Cury Tem 360, ela gira apenas ah. no 180 E eu faço o rap que alimenta, ah. daquele tipo que cê não aguenta Se você não compreende, sobre argumento você não tem um E sobre coruja você é a ave, eu sou a rapina, então BC1 Não é BC1, sabe que a rima só uma beleza, ok? Eu até de alimento, mas sua cabeça vai ser o meu bandeja. Lá em cima da mesa, cê não entendeu o buri. Hoje eu vim com fogo, um vestido, então cala a boca, vai ter que engolir. Um okay, mano, faz parte do enredo. Também com essa sua carinha de choro. Eu tô vendo, tu aqui, se tá com medo. Hum, você tá ligado, mano, faz parte do enredo. Ganhou no faroim, para pediu para começar, depois mandou eu. Acho que é um arrego, tudo bem. Ela chamando mano, ideia é nova, essa é a prova. Você pediu. Nivelizei pra você uma cova tranquila Meu mano, Quentinha, Onde você passa o resto da sua Volta, Mas eu vou bater e você vai voltar. Você acabou também de descobrir. Eu descobri que você não vai rimar. E também que você vai perder. Você falou que é a prova quentinha. Na verdade, mano, a prova tá quente. Só seu corpo morto aqui que tá fria. Você entendeu? E hoje, cante, você entrou numa fria. Eu vou falar qual que é a vida, Sua rima agora foi patifaria. Já é começar, que... deixei sem começar. Nessa fita eu vou falar pra você. Você é começando ou não? A ordem dos fatores do lateral fato de você morrer. Eu não vou morrer. Pau. Seu corpo fica frio, da hora rima, falta concordância e é Ei, Você tá ligado, mano, isso é normal Agora eu vou te ensinar na paquete, mamando e mostrando como eu sou letal Aí meu parça, eu vou falar pra você, eu sou cria da rua Em vez de ser certo nas palavras, eu preferi ser certo na postura é letal. Desse jeito, agora eu vou te explicar, tá? E a deserta, é certa, na ponta é certo. Esse é certo, só na gramática Ele é feliz, é certo, na postura Hip-Hop e improvisação Se você for certo na sua postura Você não fez mais que é sua obrigação oh! hey! Você tá ligado, mano, que agora o grande se situa Você mostrou que hip-hop Tá gaguejando, não tá interagindo Eu não fiz mais que é a obrigação E nem sua própria obrigação Que você tá cumprindo oh! Minha obrigação é fazer rima e eu faço isso bem tem oito anos Ei, ah, Vê se a garoto de colo Você tá ligado, mano, não vai ganhar de mim Nem se você coloca a blusinha de apolo Só ah, vou colocar a blusinha de apolo Ele rima tem oito anos Só tem a grita pra qualquer merda Tudo isso você que tá chorando Agora eu entendi qual que é a fita do cante. Ele ramelou Ele acha todas as rimas ruins Se não foi ele que mandou ah, Sem maldade, tá ciente pai, e, mas vem tranquilo, você leu a bula Porque eu tô mostrando pro você como que se faz, eu sou um bangaré, mas você é uma mula Então meu parceiro, vê se você me ajuda, vai tomar no cu que eu vim lá na sul só do Joel falando sobre vó, minha amor Juju, rima bem mais do que tu Vai te fuder lá pro lado de lá, mano zoado demais E aí Bahia fala pra mim como que sabe gingar? Tá faltando o seu gingado, sua presença, só veio o um pitbull sem maldade e sem desavença Faz a sua por tu hum. não é gigado E chega aqui na levada Única mula que eu conheço Carrega peso e mais chicotada Então Você desperdiça todazinha Bagulho por cê não é rap Cola cessa moleque Fala que esquerdinha Faz essa um show de forró Fiquei aqui, mano, cê já tá dó Tá indo de mal, a pior ah, Puta que pariu, netinho Aprendeu nada com a sua voz Eu faço aí forró E tá ligado em hora Cê sabe, mano, eu faço que que E também a rocha Cê sabe, mano, então não se envolve Faz o remolente Representa o pacote muito obrigado, agradeço. Pra você, ficou foda, moleque. Porque eu chego junto e eu não desmereço. Te Tô tentando muito chegar numa batalha e deixar um bagulho legal pra você. Só que você não consegue rimar, você só dá Cê Você tem mais é que se fuder. Você bateu no médium do é não se esconde. Mas chegou numa de monstro e tomou de Johnny. Eu tô ligado que a rima é verdadeira Você não vai na trincheira, Seu eu tu come poeira é. Vai, só você se acaba o beat, sabe no copete Até porque mano salpite, e beat, encaixa no beat Tipo bater em cima da estrela pet E eu sei que você não bate Eu sei que essa rima na rebate Eu sei que agora você já vai tarde Mas eu vou te caçar igual o card Você faz até meu olhar Se você nem tá a minha rima é de pica Eu sei que o seu lado complica E tu olha a medusa que hoje você tem o pico é, pelo eu te digo, meu mano, que não é verdade Por isso hoje você pica, essas vassas não demonstram humildade Muito menos humildade nem demonstrabilidade Se acelerar alto eu fumo poeira, mas capoeira eu tenho intimidade, mano que aqui Meu Marcelo, esse é o timato, ele é o ouro card Só que mano tá ultrapassado. sapacado, esse puto de matar Aí Alucácio, você tá preso no quadro ah, Não, na verdade eu só pensei Sabe que nessa rima eu te ferrei. Você falou que me mata com a arte Não me mata com o que eu te ensinei ah, Desce, se você for o Seca a poeira agora no caminho É o um primbal, eu sou pisouro. Hoje se apanha, desce o Pelourinho ah, Desce o Pelourinho, ah, aí pisouro. Eu te digo que é estouro Você sabe meu mano que Eu fiz ali é louco e ele é valentoro Você tá achando que você é tesouro? Você tá ligado com o seu pisciculo Aí pisouro, só foi fechado para a espada de algum, não, essa é a espada de algum. Você sabe que eu posso ser agora, tem Essa daqui é a espada de algum. Eu te punhaça e hoje eu te mato na água Eu não traz, que eu não sabe que eu boto a rima na central Até porque sou branca rua, mas hoje eu sou cesta passarão. Não, branca é rua, meu caminho tá aberto. Porque eu sou revoltado, filho de um santo, é vira meu fã, Olha o monstro que eu tenho então... Tô sem ação, fecho minha carranca Tô tá tirando na rima, só tô a rima improvisada Você tentou passar essa rua, vai ser essa rua e encruzilhada, tranca encruzilhada Cê tá ligado que você é pivete? Cê tá querendo que tranca minha rua Só que o é filho do sete Cê tá ligado, meu mano? Só tô entrando e hoje eu te mato com rima Você pode tentar tranca minha rua e minha história continua na esquina